É nessa, é nessa, é nessa, é nessa, é nessa, é nessa, é nessa, é nessa, é 100% nessa. Eu vi nas estrelas, tá escrito em todos os lugares. Todo mundo viu, todo mundo sabe que é nessa. Porque assim que eu entrar nessa porta aqui na minha direita, vai ter uma chave, saindo dela, vai ter mais.